Riscos insanos de 10 remédios que todo mundo usa. Vamos falar. Os remédios bobinho que a gente vai tomando, vai tomando e não se dá conta, né, do que, que eles fazem com a nossa saúde. Vamos lá então. Tilenol. O que, que o tilenol faz com a gente? Então, é, o tilenol, o princípio ativo dele é o paracetamol, né, e ele é usado para dor e febre, tá? Quando o paracetamol é metabolizado pelo fígado, ele vira uma outra coisa que se chama. NaPQI, tá? É uma substância tóxica que normalmente é eliminada pelo corpo, mas o problema é que tem adultos, né, que tomam idoses a partir de 4 gramas por dia, sobrecarrega o fígado e causa lesões irreversíveis e, em alguns casos, até a falência do fígado a falência do órgão. As superdosagens podem acontecer porque outros medicamentos também possuem o mesmo princípio ativo. E a mistura do Tilenol, por exemplo, com o um anti-inflamatório, pode provocar uma overdose na pessoa. Então a gente não tem esse conhecimento, a gente não sabe. Mas aí tu toma um anti-inflamatório lá, deixa eu pensar no anti-inflamatório, cataflã. E aí tu tá com dor também, aí toma um Tilenol. Aí os dois juntos podem causar uma catástrofe. Mas todo mundo acha que, mano não, cataflante lenal, ah, isso aí não vai, não vai dar problema nenhum, não vai fazer nada. E aí a pessoa tem uma overdose e morre por causa de uma coisa assim, tá? Neosaldina, princípio ativo de pirona, mucato de isometepteno e cafeína. Para que, que serve? Dor e febre. Efeitos indesejados. Os efeitos colaterais da dipirona agem diretamente no sangue, ou melhor, na diminuição da quantidade de células do sangue, como glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, tá? Quem toma Neosaldina tem risco de ter choque anafilático, que é uma reação alérgica grave, que mesmo quem está acostumado a usar medicação pode ter, tá? Não é à toa que países como a Austrália e Estados Unidos já proibiram o uso da Neosaldina. A Márcia Keduck, que é de um livro chamado Tarja Preta, tá? Um livro que é uma grande pesquisa que ela fez, alerta que o uso indiscriminado de remédios comuns para dor de cabeça diminui a capacidade do corpo de liberar endorfina, que é um analgésico natural, tá? Que é liberado quando a gente faz exercício, por exemplo. Dorflex. Princípio ativo do Dorflex. De pirona, citrato de ofernadrina e cafeína. Para que que serve? Dor muscular. Efeitos indesejados. Além dos efeitos colaterais da dipirona, a superdosagem da orfenadrina é tóxica e pode levar à morte. Boca seca, alterações nos batimentos do coração, tremor, agitação, delírio e coma são alguns dos efeitos em doses altas. Dorflex, gente. Tá? Aspirina, princípio ativo ácido acetil salicílico, ou mais conhecido como AS também. Para que, que serve? Dor e estágios leves de febre, efeitos indesejados. Oito comprimidos de aspirina são suficientes para causar um choque cardiovascular e insuficiência respiratória. Isso porque doses altas aumentam o risco de excesso de acidez no sangue e baixa acentuada de glicose. Em diabéticos, o uso indiscriminado de aspirina pode causar hipoglicemia, uma vez que essas pessoas já usam medicamentos para controlar a diabetes. Combinada com outro anti-inflamatório ou álcool, o uso da aspirina aumenta as chances de úlcera e sangramentos estomacais e intestinais severos. Então, tudo isso aqui são remédios que a gente acha que são inocentes, que não faz nada, tá? Salompas, princípio ativo, salicilato de metila e levomentol. Para que que serve? Dores musculares. Efeitos indesejados. Os efeitos colaterais de medicamentos aplicados na pele são mais raros, pois é difícil o organismo absorver o remédio. No caso dos salompas, o risco existe se o paciente toma algum tipo de anticoagulante, medicação para diabetes, se é alérgico ao princípio ativo da aspirina, ou ainda se tem sangramentos gastrointestinais ou problemas de rins ou fígado. Então a pessoa tem um, um sei lá, um cálculo renal e ela tá com uma dor no ombro. Aí ela põe os salompas aqui, o rim é lá embaixo, né? A pessoa nem pode ter um problema vinculado. Se ela toma um outro tipo de medicação, ou se ela toma um anticoagulante, alguma coisa, entendeu? E não sabe. E é um, ah, é um adesivozinho, é uma coisa inocente, gente, é remédio. Então, acho que falta um pouco de consciência pra todos nós sobre isso. Sal de frutas, Eno, pra que, que serve queimação no estômago? Efeitos indesejados. Dois envelopes de eno contém 1,7 grama de sódio, que é a recomendação máxima diária de consumo, tá? Ou seja, esse simples medicamento pode ser uma bomba, principalmente para quem tem pressão alta e problemas no coração. O uso indiscriminado de eno pode alterar o pH do estômago e assim sobrecarregar os rins e os pulmões. Além disso, o excesso de antiácidos, de uma maneira geral, pode reduzir a absorção de nutrientes e diminuir as defesas naturais do suco gástrico, aumentando assim os riscos de contaminação e alimentos. Omeprazol, tá? Ele, o princípio ativo é o omeprazol e ele serve para dor de do estômago, tá? Efeitos indesejados. O omeprazol age na diminuição do suco gástrico e seu uso por um longo período causa efeito rebote, gerando assim o excesso de produção de gastrina. Isso leva à gastrite, tá? Além disso, assim como os antiácidos, o uso frequente sem acompanhamento médico do omeprazol pode aumentar o risco de infecções e dificultar o organismo absorver nutrientes. Seu uso por muito tempo pode provocar, por exemplo, a diminuição severa dos níveis de magnésio, causando em alguns casos problemas cardíacos. Então a pessoa toma o meprasol para o estômago e dá problema cardíaco. Neossoro, que isso aqui eu era viciada uma época, assim, quando eu tinha, sei lá, uns 19, 20 anos, eu tinha muita rinite. E aí eu usava muito sorine. Era o que eu usava, né? Que é bem famoso. Então, o princípio ativo é cloridrato de nafazolina. Para que, que serve desentupir o nariz? Então, efeitos indesejados. A nafazolina pode induzir a tolerância o efeito rebote até a dependência psicológica. Seu uso frequente faz com que o corpo acostume com a medicação e exige uma quantidade maior do produto. Além de uma rinite medicamentosa, o neossoro pode aumentar a pressão sanguínea e trazer problemas de coração. Tá? Então, quem é viciado em, em sorine, uh, eu falo sorine e me coça o nariz. Vocês viram que eu passei a mão no nariz duas vezes? Então, sorine pode trazer problemas pro coração, tá? Nove, torcilax. Princípio ativo do torcilax. Diclofenaco sódico, carisoprodol, paracetamol e cafeína. O que, que o torcilax faz? Ele é indicado para dores musculares, tá? Efeitos indesejados, anti-inflamatórios, de uma maneira geral, podem atacar as mucosas do trato digestivo, causando, assim, náusea, vômito, diarreia, cólicas abdominais, sangramentos gastrointestinais e úlceras. Quer tomar um relaxante muscular e acaba com úlcera. Amoxil. O amoxil, o princípio ativo, então, é a amoxicilina, né, que é um antibiótico, serve para infecções, combate de bactérias e o efeito indesejado. né? O uso de antibióticos pode levar à proliferação de bactérias resistentes, chamadas de superbactérias. Então, você vai combater uma bactéria e acaba criando um exército de bactérias que depois você não consegue combater mais, porque elas mutam, né? são mutantes e se tornam superpoderosas, superfortes.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 se inscreve aqui no canal para não perder nada dos nossos melhores conteúdos. E a Sônia Hirsch, ela é uma herveira, uma raizeira, e ela dá aula disso, ela dá curso disso no Brasil inteiro, é uma pessoa muito sábia, e ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que a coisa mais subversiva que tu pode fazer no mundo é ter saúde. Então, se tu quer ser rebelde, se tu quer ser subversivo, se tu quer ir contra o sistema e ser livre, tenha saúde. Porque quem tem saúde não é escravo da indústria farmacêutica, tá? Então, essa é a visão dela e eu concordo com isso. Quer ser subversivo, tem a saúde. Mas saúde de verdade. Saúde mental, física, emocional, espiritual. Porque, segundo a OMS, né, lá no no Conselho de Nova York, em 1940, quando eles fundaram a OMS, eles têm uma frase que diz que saúde não é ausência de doença física, é um bem-estar físico, mental, psicológico, social. E é isso que a gente busca com a fitoenergética, é viver em harmonia com o nosso ecossistema. O homem é um bicho do mato, ele esqueceu isso. E a fitoenergética lembra isso, que você é um bicho do mato.